Meu coração Transborda De amor Porque meu Deus É um Deus de amor A minha alma está Repleta de paz Porque Jesus paz eu te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 a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O Seu nome é Santo e a Sua misericórdia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 e assim que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, vamos contemplar as leituras de hoje com uma perspectiva materna. Primeiramente olhando para a primeira leitura do Antigo Testamento que nos fala de uma mãe, Ana, Ana. Aquela que recebe de Deus o filho da promessa, Samuel. Ana, que até então imaginava que não poderia conceber, recebe esta graça do Senhor. E o que ela faz então? Como toda judia, apresenta a Deus o seu filho. Esta que se encontrava humilhada pela sua condição, agora se vê elevada nesta nova condição de mãe, como agraciada. O Salmo de hoje nos diz que é o Senhor que humilha e exalta. Era esta a visão que as pessoas tinham, que alguns problemas, deficiências, eram como uma humilhação vinda de Deus. Mas o que realmente a palavra hoje vem Destacar é que Deus ele eleva as pessoas daquela condição na qual elas se sentiam humilhadas Até mesmo por conta da mentalidade de um povo que pensava que quem não concebesse era uma amaldiçoada E assim que o povo realmente via alguém que por diversas razões não desfrutava daquilo que sempre foi visto como bênção Inclusive a maternidade e a paternidade e nós vemos que Deus se inclina sobre os pequenos e Ele faz esse movimento de erguê-los. Não para que eles se sintam exaltados, mas para que as pessoas possam exaltar aquilo que Deus fez nelas. E é o que nós vemos claramente em Maria. Agora estamos no Novo Testamento, e vemos o louvor de uma mãe, é a mãe do Senhor, o filho é aquele tão esperado, o Messias, Jesus. E nós vemos que no canto de Maria, o Magnífica, que em latim quer dizer engrandece, ela narra, ela descreve, não é, a história do seu povo em poucas palavras, e ela fala também de uma geração que virá, olha que coisa mais linda... O louvor de Nossa Senhora que perpassa tanto os seus ancestrais, quanto as pessoas que virão e das quais ela se tornará mãe, a partir da maternidade divina. Lucas é aquele que ao escrever esse evangelho, coloca na boca de Nossa Senhora estas palavras... A partir também da maneira como a comunidade de Lucas via a presença de Nossa Senhora, a figura dela. Então Lucas faz questão de apresentar Maria com essas nuances, de alguém que está tão maravilhada com a obra de Deus, que diz assim, que a alma dela glorifica ao Senhor, o seu Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor e por tudo aquilo que Ele fez... Numa leitura apressada, pode até mesmo parecer que Maria está se exaltando. Logo ela, uma jovem tão simples, tão humilde, mas o objetivo do texto é mostrar aquilo que Deus faz quando a pessoa com humildade se coloca na presença dEle. E esta humildade é reconhecer que a grandiosidade de Deus acontece num coração que dá espaço para ele. Então na pequenez é, em que Nossa Senhora se vê, embora ela seja uma alma grandiosa, mas na sua pequenez diante da grandeza de Deus, grandes coisas o Senhor realiza. Ao contrário de quem é orgulhoso, para quem é soberbo, Deus não encontra espaço para realizar porque se acha no comando de tudo e talvez queira ter o controle de tudo. E como Deus, na sua imensa sabedoria, pode agir diante de uma pessoa que sabe ou pensa saber, não é, como deve ser tudo? Maria é aquela que se abandona ao querer de Deus, mas não de uma maneira passiva. Maria é aquela que diz o seu sim. Então, ela permite que a obra de Deus aconteça, mas antes disso, ela se coloca no seu lugar como serva. E é por isso que Deus a exalta. E nós vemos que Deus exalta não apenas a Virgem Santíssima, mas todo um povo, uma geração que passa agora a ser filho, filha dela. Todas as atitudes que temos em Deus sempre vão contagiar, vão alcançar outras pessoas. E nós vemos isso a é exemplo de nossa mãe. O que Deus realiza nela não é apenas no seu ser, é algo que transborda na vida das pessoas. É por isso que Maria é a mulher do louvor, é a mulher da gratidão. Como é importante que nós tenhamos essa concepção de que aquilo que Deus faz em nós... Não é simplesmente para o nosso favor. Aquilo que Deus faz em nós é justamente para repercutir, não é refletir na vida de tantos outros. E nós precisamos reconhecer o quanto Deus é grandioso e a começar pelas pequenas coisas. Assim é Maria, uma alma tão sensível que é capaz de ver o propósito de Deus nas coisas mais simples da vida. E é por isso que Deus encontra nela o grande espaço para realizar esse mistério da encarnação. Meus irmãos, não vamos deixar passar despercebido os toques, os sinais, as luzes de Deus em cada dia. As pessoas que estão muito cheias de si mesmas serão incapazes de ver o agir de Deus. Mas alguém, como Maria ver realmente o que Deus pode fazer quando não apenas se abre a ele, mas reconhece aquilo que Deus faz nela e aquilo que Deus também fez em tantas outras pessoas e ainda fará. Sejamos gratos por aqueles que vieram antes de nós. Sejamos gratos por aquilo que Deus faz no tempo presente. Louvemos e agradeçamos ao Senhor por aquilo que Ele realizará também em tantas outras pessoas, a partir da nossa colaboração e da sua graça, que sempre quer contar conosco. E assim nós vamos engrandecer a Deus, fazendo a nossa parte dentro desse grande projeto de amor que pertence a Ele e do qual nos tornamos participantes. Vamos ficar em pé? Como Maria, com o coração repleto de gratidão e ao mesmo tempo de confiança em Deus, vamos nos aproximar dEle.